Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle, seja de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se se você utilizar o meu cupom VAGABS ainda ganha né, um desconto aí na compra do seu produto, dá uma conferida lá mano, tem alguns controles muito lindos mesmo é né, muito bacanas, tenho certeza que tu não vai se arrepender, então olha lá né já que não custa nada mesmo, e olhem só pra começar eu quero falar dos ajustes que a Epic Games fez nas armas, que eu tinha comentado ontem né, SMG, o Rifle MK7 e a Espingarda Automática, olha só o que o Anzits colocou no seu Twitter a SMG Ferrão né, teve o um dano reduzido 2 de dano de cada raridade né, antes era 18, 19 20, 21, 22 e 24, e agora 16, 17, 18, 19, 20 e 22, diminuiu 2 de dano, é muita coisa pouco não é, tá ligado? Porque se tratando de SMG, 2 de dano sim, até que é uma diferença da hora. Só que eu acho que a Epic poderia, além de mudar esse dano, mudar também o Fire Rate, né? Aquele, aquela parada de disparo, né? Por segundo, tipo o Fire Rate do SMG é muito alto. Então eu acho que se ele tivesse modificado além desse dano aqui, o Fire Rate ia ficar um pouco melhor, né? A galera já está comentando que esse Nerf aqui não foi tão significativo. A mesma coisa pro Rifle MK7. Eu acho que a Epic poderia mudar um pouco ali o Fire Rate, mudou apenas o dano e no caso do Rifle, apenas o um de dano de cada raridade, foi de 21 até 26, agora né, 20 até 25 de dano, então realmente essa diferença não foi muito grande, esse nerf não foi tão significativo assim, vão ver né, se a galera vai continuar reclamando aí dessas duas armas ou não, e a espingarda automática né, como já era previsto, ela foi buffada, agora né, ela tem maior velocidade no tempo de recarga, e esse buff sim foi bem significativo, eu pelo menos gostei muito, olhem só, antes era 8,8 8 segundos né, 8,4 8, 7,6 7,2 e 6,8 segundos, é né, o tempo de recarga de cada raridade da espingarda automática, e agora mudou bastante, ó, foi de 8,8 para 6,2, agora 6, 5,7, 5,4, 5,1 e 4,8, diminuiu tipo 2 segundos para mais aí o tempo de recarga de cada raridade, o que é bastante coisa, essa diferença sim, né, foi bem da hora na minha opinião, né, foi um buff bem significativo, agora, na né, a espingarda automática realmente tá bem melhor, enfim, né, comenta a sua opinião se você acha que é epic, deverá nerfar um pouco mais o rifle, o MK7 e SMG, porque pelo jeito a galera ah, não gostou tanto assim dessa pequena mudança que teve hoje. E bom, mano, outra parada que eu acho importante comentar é a respeito né, do gesto do Homem-Aranha. Muita gente tá comentando que o gesto, ele te dá vantagem. Bom, tipo assim, eu já comentei aqui no canal né, alguns itens aí que dão vantagem, tipo... A Epic Games não faz né, skins e itens para dar vantagem, nenhum deles dá né, uma vantagem significativa. Só que de vez em quando, né, aparecem itens ali, não tem como não surgir nesse né, tipo de coisa que te dão vantagem em certas situações de partidas, né, aconteceu, por exemplo, com as skins dos heróis, né, personalizáveis, também teve, né, algumas skins que se camuflavam melhor no mapa, e agora, né, a galera tá falando bastante do gesto do Homem-Aranha, que, tipo assim, você uh, usa o gesto, né, você fica pendurado na teia, só que em alguns cantos do mapa, principalmente ali em construções, em casas, você consegue, tipo, se esconder no teto utilizando esse gesto, né, ou seja, você realmente, né, ganha uma certa vantagem com ele. Enfim, olhem se esse vídeo postado no Reddit que você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. Bom, nesse caso não foi nenhuma construção, tá? Foi no próprio drop aéreo, o que deixa mais apelão ainda, né? Porque drop pode cair em qualquer lugar, a todo momento na partida. E, tipo, dá pra ver sim, né? Um pouco ali da cabeça do personagem, mas realmente, né? Te dá uma boa vantagem ali, né? O cara nem percebeu. O oponente até que foi rápido, né? Se defendeu ali, acabou morrendo depois. Mas, enfim, né? ele tomou um belo de um dano ali, né? Por conta, né? Que o cara usou o gesto aí na, no drop aéreo, né? Do homem aranha ficou ali camufladinho mesmo. Em várias casas, né? Como eu falei, você pode usar o gesto. E você fica, tipo, camuflado no teto, tipo, às vezes tem aqueles tetos que tem grade, tá ligado? E usando o gesto você fica ali no meio da grade, a galera não consegue te ver. Eu já vi alguns vídeos aí espalhados na comunidade, né, onde o gesto se torna muito bem camuflado, vou dizer assim. E agora, né, teve esse aqui que o cara, né, fez no próprio drop Aéreo, que isso eu não tinha visto antes ainda. Mas enfim, né, comenta aí se você acha também que esse gesto tá um pouquinho apelão. Tipo, eu não digo apelão, né, porque não é uma coisa absurda, mas, né, ele dá sim uma certa vantagem. Não é que nem os heróis, que realmente era muito pior né, você se camuflava na sombra né, e tudo mais. Mas esse gesto sim, né, tinha algumas situações você pode né, ganhar uma certa vantagem dos oponentes, né? Mas enfim, eu não acho que a Epic Games vai nerfar, porque acho que nem tem como, tá ligado? O gesto a proposta dele é essa mesmo, você ia né, ficar pendurado na teia como se fosse o próprio Homem-Aranha. Então eu não acho, né, que a Epic vai nerfar, vai acabar removendo o gesto de partidas competitivas, mas enfim, né, se dá mais polêmica, eu não duvido que a Epic pode fazer alguma coisa, mas eu acho que vai ficar por assim mesmo. Né? mesmo assim, comentei aí sua opinião, se você acha que a galera tá reclamando demais, ou se você acha que é aceitável, enfim, é né, fica à vontade para comentar o que você acha disso aí também. E galera, hoje, pela 29 nona vez aqui na temporada, deu problema nos servidores. Sete horas atrás, Epic Games colocou no Twitter, estamos investigando problemas ao realizar login no Fortnite. Atualizaremos assim, né, que for resolvido. E foi resolvido só alguns minutos atrás, tipo, demorou sete horas para a Epic né, resolver problemas de login, É né, problema novamente nos servidores, que tá sendo uma parada muito ruim aqui na temporada. E isso não não tem como negar, tá ligado? Essa temporada tá cheia de problema de login, né? eu espero que seja por conta das férias da época, né? Agora eles vão voltar, né? Eu espero que tudo isso seja corrigido, porque deu problema, né, bastante ali no evento de Natal, deu problema, né, quando foi lançado o item do homem-aranha. Agora deu problema de novo, né? Muita gente não conseguiu fazer login de tarde, basicamente, né? Vários problemas de login aí durante toda a tarde de hoje. É claro, né, que não vai ter recompensa aqui dessa vez de novo, né, como teve ali do evento de Natal, uma picareta gratuita para todo mundo, mas né, na semana que vem, na terça-feira, possivelmente Torres Tortas vai chegar no jogo, né? E, mano, será que a Epic Games vai estar tá preparada para isso? Será que os servidores vão aguentar? Ou será que de novo vai cair? Porque já tá enchendo o saco, né? Os servidores estão realmente muito ruins aqui, não estão aguentando, tá caindo toda hora. Né, espero que a Epic Games né, tome providências pra isso não acontecer mais, mas pô, né, Epic já tá, né, enchendo bastante esse e né, espero que melhore aí o mais rápido possível. E pra finalizar, mano, só lembrando vocês, né, que hoje de manhã, como é quinta-feira, foi liberado novos desafios semanais, no caso os desafios da sexta semana, tá? Como dá pra ver, né, sete novas missões, cada missão você consegue 25 25.000 XP, então se você tá afim, né, de upar um pouco mais, e né, dar uma olhada nessas missões liberadas hoje, você pode, né, completar rapidinho e já upar bastante o nível aí na sua conta. Mas então é isso, mano, espero que vocês estão tá Gostado aqui do vídeo, deixa embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você realmente acha, né, que o gesto do Homem-Aranha Merece ser mais analisado Pela época, né, vou dizer assim, ser modificado Porque em várias situações tá, tá ganhando Vantagem, ou você acha que, que tá de boa Assim, né, não atrapalha muito, a galera tá Reclamando demais somente, enfim, né, fica à vontade Pra comentar embaixo, né, claro, se você gostou Do vídeo, deixa o likezão, porque me ajuda muito Também, e mande aí pros seus amigos, né, pra todo mundo Ficar ligado em mais assuntos e novidades Bem interessantes, e também, né, pra saber Que hoje, mais uma vez, os dois da Epic Games né, ficaram ruins ali no Fortnite Problemas de login né, durante toda a tarde né, Espero mesmo que a Epic Games corrija isso O mais rápido possível né? Porque semana que vem chega Torres Tortas Espero né, que não dê problemas novamente de login Então é isso, manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, eu fui!